uma grande parte das pessoas, uma grande maioria, até todos praticamente se brincar, se bombear, ok? Está muito filtrado. Nas plataformas como monetismo, o vídeo os reduz, cara, não sabe ela que existem outras fórmulas de você poder faturar na internet. Fala galera, tudo bom com vocês? Miguel Wolves aqui. Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal é Miguel Wolves, Empreendedorismo digital. Para quem ainda não me conhece, me chamo Miguel, com muito orgulho. Sou gestor de tráfego, hoje já estou com meus projetos online na internet. E também fui produtor. filha também assim como você, tá? Eu quero gravar hoje um vídeo mais bem diferente. Tá como a gente costuma e tudo mais, cara. Eu hoje estou aqui com tô aqui com meu pai aqui no interior. Então de fato eu quero Quero mostrar isso aqui para vocês também um pouquinho, tá? tava com saudade de gravar um conteúdo assim pra você insano, tá bom? Nesse vídeo de hoje, nesse conteúdo, quero mostrar pra vocês outras fórmulas né, que você consegue também tá ganhando dinheiro faturando na internet, sendo afiliado tá? de produtos de terceiros também, ok? Você pode vender ferramentas, serviços também, se afiliar a diversas é, coisas que tem importante também na internet, na internet ok? Então nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês o passo a passo como que você pode estar tá ganhando dinheiro com uma plataforma, tá? Que é a Hostinger, que é, realmente é onde está hospedado todos os meus produtos, tá bom? Que eu utilizo hoje, tá? São diversos os produtos que eu tenho hoje, certo? Eu utilizo a Hosting como serviço de hospedagem, ok? De meus produtos. Então, cara, isso é muito importante. É uma plataforma boa, tá? Mas escolha bem essa plataforma para você trabalhar, tá? De forma alinhada, profissional. Hoje o mercado não tá mais para amadores. Então se você tá brincando aí de ganhar dinheiro, cara, você tá... Neste conteúdo de hoje, nessa aula de hoje, quero mostrar para vocês o passo a passo como que você consegue estar tá fazendo um cadastro na Hosting, né? Para você se afiliar, você também vender, para tá? ganhar 60% de comissão, você consegue trabalhar, ok? E ganhar 60% de comissões, tá bom? Eu vou ensinar para vocês como que você faz para estar tá se cadastrando, tá? E assim você tá tendo acesso também a esse serviço de hospedagem e assim poder faturar na internet, faturando muito mesmo, tá bom? Sem enrolação, beleza? Então bora para o nosso conteúdo Que é a parte mais importante que eu gosto de poder entregar para você Aqui no nosso conteúdo, beleza? Bora! Bora lá! Aqui na Horte não é só uma plataforma de vendas de hospedagem, de domínios, não! Tá? É de você também ganhar dinheiro tá? De você se tornar parceiro, tornar um afiliado como você pode ver aqui, ó, você pode participar do programa de afiliado da plataforma, tá? E você pode ganhar, e o melhor de tudo, e olha só, que você pode ganhar até 60%, tá? Por vendas que você fizer, tá? De venda de um serviço, tá? De serviços deles aqui, OK? Como afiliado. Certo? Você pode aqui, ó, promova um serviço confiável, reconhecido por milhões de pessoas, tá bom? Então, junto seu programa de afiliado que valoriza a sua parceria. Então, muito importante, você consegue aqui trabalhar com a com o programa né com o programa de afiliados da hostinger ok então comecem a filtrar começa a pensar fora da caixa vocês estão muito preso galera muito presos a monetize hotmart e luz tá assim como outras plataformas digitais sem que você tem um mundo tá? nada de braçada ok na internet então comece a pensar fora da caixa onde você pode buscar cara melhores filtros tá de comissões também reais, você pode faturar muito na internet, ok? Se você quiser mais plataformas também, tá? Como essa aqui, como essa aqui da Hosting, comenta aqui, ó. Deixa aqui nos comentários que eu vou trazer mais vídeos assim, né? De plataformas fora da caixa, tem essas comuns que você já conhecem, tá bom? Que é a qual vocês estão muito presos aí por conta desses gurus, essa fracatura de marqueteiros aí, tá bom? Então, o que manda aqui, galera, é, é você realmente é, ter é, é, convicções tá De que realmente você entrega? tá Que aqui eu já trabalho quatro anos com a internet, ok? E eu tô sempre nadando, tá? Contra a maré, o ok? Eu tô buscando produtos, tô buscando coisas lá fora, tô, tô precisando coisas que eu possa agregar mais, que eu possa é, é, me infiltrar mais um ganho, tá? Fora da caixa, ok? Como aqui, ó, a própria Rostinger, ok? Você também consegue também. Eu também vivia preso, né? Nessa bolha que é, realmente é, é, fica frustrado aí tá com milhares de produtos aí que todo mundo tá anunciando cara aqui ó aqui é um mar ok aqui é um mar positivo ok que a é qual você consegue ganhar dinheiro e quase quase ninguém tá indo quase quase nenhum afiliado trabalha aqui aqui tá mais só menos os, os afiliados aqui só tá apenas os, os afiliados profissionais os afiliados grandes que tá aqui dentro que eu tô nessa plataforma tá mas você que tá começando aqui agora cara é um é um mar muito poderoso de oportunidade oportunidades de possibilidade para você ganhar dinheiro na internet então tem muita relação que embora aqui para nossa plataforma aqui tá você consegue aqui trabalhar como afiliado. Você já pode ver aqui ó acessar a plataforma de afiliado. Tá bom? Você pode clicar aqui, você clica aqui, você vai ser direcionado para um, um ponto de preenchimento aqui, ó. Clicar que você vai colocar um e-mail, ok? Se você não tiver um cadastro aqui, eu coloco um e-mail, e em senha. Tá? se você não tiver, você vai criar. Ah, mas eu não sei como é que faço tudo mais. Como é que eu faço a minha, né? né? Vou deixar o link para você que embaixo aqui do vídeo aqui o link. Tá? E se você também tiver alguma dúvida também, cara. Se você usa o plano, se você usa algum plano deles aqui, né? Seja um cliente utiliza algum plano dele aqui, né? Da da, da própria é, hospedagem ou mesmo um domínio que você comprou, tudo mais tá você pode estar tá perguntando aqui, um dos atendentes, eles são muito bons, são ótimos, tá bom? A plataforma é muito boa aqui, ó, tá? Eu não sabia, tá? tá? Eu fui perguntar, tudo mais, ok? Então eu fui me entender, fui buscar informações, tá aqui, ó, o cara me mandou para mim o link, tá? E que eu vou testar agora exatamente, mas tô compartilhando com você aqui essa oportunidade. E você pode também tá ganhando dinheiro, tá? Através da internet, com esses, também, com essa forma também de ganho, a tá? De de hospedagens também, ok? De plataforma aí, de terceiros, beleza? Então você vai se formar aqui tudo mais, caso que você não não saiba, cara, é só pesquisar, pesquisa, tá bom? Mas para te facilitar, eu vou deixar o link para você aqui embaixo do vídeo aqui, para você estar tá acessando aqui direto a plataforma, tá? Você clicando aqui, você vai ser direcionado para essa página aqui, tá? Essa página aqui, que eu já te mostrei aqui, você clicando aqui, você vai acessar a plataforma de afiliados, tá bom? Então você pode dar, tá para como uma lida, tá? super recomendo que você leia isso aqui, também muito importante, leia, é para você não ficar com dúvidas, tá bom? isso vai te ajudar bastante certo leia tudo isso aqui tá recomendações leia tudo que tá aqui para você não ficar com dúvida tá bom você pode clicar aqui ó seja afiliado também aqui no botão aqui abaixo tá também você pode escolher esse botãozinho aqui ó sem nenhum problema tá fica tranquilo é confiável beleza então beleza vamos lá clicou aqui tá se você vai ser, ó clica aqui ó seja um afiliado vai pegar aqui ó você vai criar um login vamos vai tá estar em, tá em português você vai clicar aqui agora ó tá em traduzir para o português você vai clicar ó tá ó já traduzir para português tá vendo ó tá vendo aqui ó já, já tá em português tá você vai co colocar aqui ó se você não tem nenhum cadastro aqui você vai clicar aqui ó aqui embaixo porque é pequenininho aqui ó inscrição de parceiro tá você vai clicar aqui ok ó logo mais em seguida você vai colocar aqui você vai preencher aqui com o seu nome tá você vai preencher com o teu nome você vai colocar o um local né, na rede de internet pode colocar aqui o instagram seu por exemplo pode colocar um site seu aqui algum endereço que você pode colocar o seu endereço de, de residência tá pode colocar a cidade a tua cidade pode colocar aqui o teu estado ok o país o CEP, tá bom é aqui embaixo que o número de telefone coloca que é muito importante para poder que ele ler lá e ver que você realmente é uma pessoa tá coloca aqui ó o número de telefone coloca o cpf Pode colocar o teu CPF, tá? Colocou o CPF aqui, você vai clicar aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó tá? sentimentos de cookies, vai marcar aqui embaixo, ó. marca e vai dar um próximo. A próxima etapa, vai cair aqui, tá bom nesse ponto aqui, ó, tá? Você vai colocar aqui o seu primeiro nome, tá? No caso que o sobrenome, tá? Você pode deixar aqui em branco aqui a parte a parte de, de título, OK? E aqui é muito importante você colocar a tua senha aqui, tá nesse ponto, tá? Muito importante você vai colocar aqui a senha. Eu vou eu vou esconder aqui a é minha senha, tá? Para você não ver minha senha, obviamente, tá? Então você vai colocar aqui uma senha que contenha alguns caracteres, né? É como também Números, ok, e letras maiúsculas e minúsculas, beleza? Muito importante isso aqui. Beleza, você colocou aqui. Você vai, você vai clicar aqui em próximo, tá? Próximo aqui nesse ponto que agora, ok? Aqui aí tá? vai perguntar: aqui qual o seu canal principal, né? Para promover, tá? Então a hosting, né? Beleza, você vai marcar aqui. Se você tiver um canal no YouTube, tá? Você vai colocar aí YouTube, tá? Instagram, você coloca Instagram, beleza? Aqui também, aqui embaixo, nesse ponto aqui, tá? Por favor. Forneça uma URL onde você planeja promover, tá? Então ele vai pedir para você co colocar aqui o link do teu canal, tá bom? Você pode marcar aqui, ó, nesse ponto aqui de cima, tá? Que eu acabei de esquecer. Eu vou te explicar aqui, tá? É que ele fala para você aqui, ó. Onde que você quer divulgar, né? A, a plataforma, né? Os serviços para você ganhar, né? Comissões e tudo mais. É no blog? É no, é no YouTube? É no mídia social? É no marketing, né? marketing de e-mail? Então você pode colocar aqui. Eu, no meu caso, eu tenho um canal no YouTube. Eu vou colocar aqui o YouTube. Fechou? Beleza, vou estar aqui ó, e aqui embaixo aqui vai pedir pra você colocar aqui o link, tá, pra onde você quer direcionar, quer divulgar, ok? Então no caso meu, okay, é YouTube? Então eu peguei, eu, eu peguei aqui, eu vim aqui no meu canal, ó, eu vim aqui no meu canal, tá, e peguei aqui ó, o meu, a minha URL, tá, vou pegar aqui ó, ó, peguei aqui ó, eu vim aqui, vim aqui no canal e peguei, né, a minha URL, beleza? Show, eu coloquei aqui, beleza, aqui ele pergunta aqui, né? Quais os produtos que você vai promover? Então tem aqui, ó, hospedagem, construtor de site, então ambos, eu vou querer os dois, tá? Ambos, eu coloquei ambos, ok? Então aqui ele pergunta aqui também, quantos visitantes, eh, visualizações, seu site recebe em média por mês? Então eu vim aqui no meu canal, né? Eu, obviamente eu vim aqui no canal aqui, eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei aqui eh, as views, que eu coloquei basicamente, tá? Para o analista, ele ver lá, ok? E assim poder aprovar a minha eh, afiliação, tá bom? Aqui não é bagunçado não, galera, aqui é coisa séria. Tá, então aqui você pode ver aqui ó. O número de visualizações tá, tá aqui, beleza. E aqui embaixo, aqui também eu tô marcando, tô aceitando aqui os termos tá. Beleza, é que eu entendo também ó. Marca aqui também, eu entendo. Beleza, colocamos aqui agora, colocar agora em próximo, beleza. Marca aqui ó, próximo tá. E aqui nesse ponto aqui ó, ele vai, ele vai, você vai marcar todos esses pontos aqui ó. Eu li, concordo, né? Com a política de privacidade, você vai marcar isso aqui também. Você vai marcar esse segundo e terceiro, marca você vai marcar aqui eu Não sou um robô, clicou aqui e perfeito tá marcou aqui tudo mais tudo certo você preencheu tudo certinho né aqui ó foi a primeira a segunda e a terceira e a quarta etapa Ok então perfeito colocamos aqui agora né marca não tá tudo certo aqui corrigiu tá tudo certinho show de bola o marcar aqui inscreva se clica ó carregar Perfeito, galera. Se você chegou aqui nesse ponto aqui, você cumpriu todo o seu cadastro bonitinho. Você tá tentando acessar? Não te preocupa, tá? Eu tentei aqui por três vezes, né? Até troquei senha, até ok, cortei que essa parte desse vídeo tá mais eu deixei bem mastigado para você. Fica tranquilo, fique tranquilo. Tá bom. Então, beleza. Que você pode ver aqui, ó. Tá, eu fiz aqui só me resta uma, uma tentativa porque eu tentei por três vezes. Tá, mudei a senha tudo mais para ver se eu consegui acessar. Mas eu lembrei, tá? Eu lembrei que o analista eu preciso aprovar. A sua filiação para aí sim você vir aqui, tá? E acessar você vai receber um e-mail. tô regravando aqui para mostrar para vocês para você não ficar sem essa informação. Aqui é a sua conta na rotina tá? internacional está sendo revisada. Então, num prazo aqui ó, de, de até de um dia a três dias úteis, tá? E você vai conseguir, porque okay? eu vou estar aqui conseguindo acessar tá aquela parte que eu mostrei para você aqui agora há pouco. Tá bom, certo? Então, é isso aqui é tranquilo. Então, vamos aguardar o prazo, tá? Mas fica tranquilo se você colocou tudo certinho aqui. Tudo certo, você vai conseguir acessar aqui, que a área aqui, tá, de afiliado aqui, que ele vai estar mostrando aqui é, os pontos que tu vai estar, é, sobre as comissões, tá, e assim outras coisas também aqui dentro, tá bom? Mas é bem intuitivo, é bem simples, tá, mas uma certa coisa que eu passei pra você aqui, então é, pode ficar tranquilo com isso, tá, que você vai estar tendo aqui acesso, toma tranquilamente, tá bom? Sem do mesmo aqui, tá bom? Sem mesmo maracoteleira de gurus, de play de internet, eu detesto isso. Beleza? Então cara, se você gostou desse vídeo aqui, deixa aqui embaixo os comentários. aqui, Deixa seu like, o seu comentário que vai me ajudar bastante, tá bom? Muitos de vocês não estar aqui me ajudando. Então cara, vamos lá, pelo amor de Deus, vamos lá botar essa parada para poder funcionar. Beleza? Então um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo conteúdo.